Este caso aconteceu no Japão, uma jovem foi visitar uma amiga em um condomínio, ela subiu pelo elevador mas na hora de ir embora, ela teve que descer pela escada de emergência, em virtude de uma manutenção que estava sendo feita nos elevadores. Foi então que ela teve a infelicidade de ter visões indesejáveis durante a descida. Contemplou com seus próprios olhos o rosto de um fantasma observando de trás da parede. Com o coração na mão, continuou descendo. E novamente ela teve a visão. <risos> A equipe Caçadores das Sombras decidiu retornar ao centro de Macumba do Isumo Cego a fim de pedir seus conselhos. O centro fica no meio de uma floresta e há relatos de que o Pai de Santo teria poderes sobrenaturais que vão além do que se possa imaginar. Lá dentro, eles viram com seus próprios olhos o que ele pode fazer. Eu achei que era até pessoa que estava aqui. Pelo barulho, mano. Obrigado. Lanterna, ah, ah, lanterna, lanterna. Lanterna, lanterna. Oh, Ou. Oh. Ou oh. oh. ninguém, ou ninguém. Oh. Ele tava aqui, ele tava aqui, velho. Vamos Lanterna não volta, velho. Ó, voltou, oh. voltou. Oi. Oi. Oi. Sim, ele apareceu no teto de ponta à cabeça, de igual a um morcego. Lanterna, lanterna, lanterna, O que é aquilo que apareceu correndo na pista? Olhe mais de perto, com certeza não é humano. No vídeo que se segue, vemos uma empregada doméstica recém-contratada dando início aos trabalhos. De repente, um homem surge em cena e pede para ela parar de arrumar. Em seguida, ele entra no banheiro. Quando o contratante chegou, ele perguntou o motivo pelo qual ela havia parado. Então ela respondeu que o seu pai que acabara de entrar no banheiro foi quem ordenou. Muito assustado foi ver se havia alguém no banheiro, mas não havia ninguém. A empregada doméstica pediu demissão após saber que o pai dele já havia morrido há 13 anos. Você sabia que existe uma entidade dedicada a cuidar de nossos entes pequeninos durante a fase de amamentação? Você já passou por isso? Isso é um drama vivenciado por muitas famílias que não compreendem que precisam se aproximar mais de Deus para terem paz. Sendo que isso foi um ataque zumbi registrado no Oriente Médio. Assim também será o dia em que a população decidir invadir a Área 51 para finalmente descobrir se os alienígenas e os ovnis estão lá dentro. Fortes, eles acreditavam que seria apenas um vídeo fake de ritual satânico, mas o ritual acabou funcionando e o resultado foi macabro. 那這裡有誰在? <coughs> <哪> <coughs> <coughs> Yeah, Temos belas jovens fazendo um ritual na frente do espelho do banheiro. Uh -huh. yeah. Nothing happened. So... Bom, parece que nada aconteceu, mas só parece. Essa casa é big grande demais para ela ficar sozinha. Então lhe enviaram uma companhia. If you see another person that looks identical to you, run away and hide. While we heavily discourage any form of contact or communication with an Noms for attempts at executing them yourself,